Sou tesoureiro de uma direção estadual, que não movimentou nada em 2020, nem recebeu bens estimáveis. Posso entregar declaração de ausência de movimentação de recursos pelo SPCA normalmente? Não, porque você é direção estadual. Direção estadual não pode fazer declaração de ausência de movimentação de recursos, só as municipais. Mas dá uma olhada melhor, porque direção estadual é muito difícil você não ter nada. Até dá uma olhada na conta bancária, direito, dá uma olhada aí nos seus estimáveis, fundo partidário, FEFEC, dá uma olhada melhorzinha. Você vai achar coisa para declarar com certeza. Gente, e fazer a declaração completa é tranquilo. Não é esse bicho de sete cabeças. Concordo que o SPCA não é um programa de uma interface amigável. Confesso que não é dos meus programas preferidos, não temos uma amizade muito íntima, porque acho que ele é muito chato de ser operado por vocês. Gosto muito do SPCE, mas a gente sabe que a Justiça Eleitoral está já trabalhando para unir os sistemas. Então, um dia, em breve, vocês terão um sistema aí de partidárias e de eleitoral, é a ordem natural aí das coisas, num único sistema, e com fé em Deus, muito mais, numa interface muito mais amigável do que o SPCA, que entra aqui entre nós, que ele não nos ouça, é chatíssimo. Mas vamos adiante tendo fé que as coisas vão melhorar, né? A fé não costuma falhar.